Eu tô aqui pra lavar minha alma por causa desse Pete Davidson, falar tudo que tá aqui na minha cabeça Esse cara já namorou a Kaya Gerber, Kate Beckinsale, a menina de Bridgerton E agora, bicho, ele está namorando com a Kika Dasha do Oeste, é o que tudo indica eu não tô entendendo nada. Eu quero saber de onde saiu esse rolo. É por isso que, com você, eu irei tratar de desvendar esse trelelê. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Você e eu, Breno Moreiru. Se eu sou de Tretas, Gringas de Tutupão, que sou Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde você pode estar seguindo. Tem lives. Tem Reels lá no Instagram. No Twitter tem o quê? Choração, divulgação, aclamação, coesão. E no TikTok, hate. As pessoas adoram me hatear no TikTok. Por quê? São pessoas não tão maduras, que não sabem lidar com a verdade. Tô errado? Não. Não! Aí você deve estar se perguntando assim, Breno, quem é Pete Davidson? Quem é esse Davidson na fila do pão? Eu te respondo. Pete Davidson é escorpiano Assim como eu. Ele nasceu no dia 16 de novembro. É comediante. Talvez o trabalho dele de comediante não seja tão conhecido aqui no Brasil. O job que ele é mais conhecido aqui é de ser ex-namorado de famosas. Mas assim, ele já participou do Saturday Night Live, o SNL. Já participou do Brooklyn Nine-Nine. Já fez Guy Cold na MTV. Já fez o Comedy Underground. Já participou do Esquadrão Suicida. Mas aqui... Ele é mais conhecido mesmo aqui no Brasil e adjacências como o ex-namorado da Ariana Grande E atual namorado de Kika Darsha É o que a gente vai descobrir ao longo do vídeo Assim, mesmo com essa carinha muito estranha O Pete Davidson é um menino de família tem uma boa relação com a mãe com a irmã adora crianças infelizmente ele perdeu o pai que era bombeiro na época do 11 de setembro um fato curioso é que o Pete Davidson hoje tem a mesma idade de Kika Darcha quando ela lançou a sex fita dela de tutubal e foi catapultada para a fama porque aí depois ela já emendou o reality keeping up with the Kardashians Por que que eu trouxe esse fato porque eu queria jogar aqui será que o namoro com Kika Dasha na verdade o passe para a fama de Pete Davidson fica aí o questionamento e assim esse cara eu não sei porquê mas ele só pega mulher muito bonita recentemente diz que ele tava com a menina do Bridgerton o nome dela é Phoebe que alguma coisa a mais. Não é possível que só no carisma ele consegue prender todo mundo. E é disso que eu quero discutir. As ex-namoradas do Pete Davidson e como ele chegou na Kika Darsha, Como, quando e por que ele namorou as mais gatas. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Ele namorar a Kika Darsha é como se dois mundos colidissem. Nossa... Eu tô muito inspirado pra fazer esse vídeo. Porque eu amo descer a no Pete Davis. você vê que a discrepância entre Kika e Pete é tão grande que só nesse ano, aos 27 anos de idade, 28 agora, ele se mudou do porão da casa da mãe dele. Bom, morar no porão, isso explica muita coisa da estética do gato, né? Esse bronze fantasmagórico. Será que esse é o segredo, é o charme de Pete Davidson? Hum? Já que é pra falar das namoradas, a gente vai começar com a Carly Aquilino. Que, sei, assim, não é uma grande estrela, não. Mas ela é belíssima e, assim como ele, também é comediante. Ela é de stand-up. Sabe o povo que fala em pé conta piadocas em pé? é ela eles namoraram lá em 2015 terminaram foi de boa fizeram até filme junto The King of Staten Island que saiu em 2020 depois veio a Kedzie David que essa aí aí foi um namoro mais conturbado a Kedzie eu vou falar assim porque o nome dela tem dois vezes eu vou achar que é a mesma pronúncia de pizza ele e a Kedzie tiveram um namoro de dois anos e meio e senta tá Senta porque eu vou expor a vida amorosa do PTD, pessoal. Eles começaram a namorar em maio de 2016 Eu já queria pular para o término Que aconteceu dois anos e meio depois que eles começaram a namorar Só que a Katie, ela terminou morrendo de medo Você sabe por quê? Você sabe o porquê? Saiba que a Cat é escritora. E aí, dois anos depois desse término, em 2020, ela lançou um livro contando sobre como tinha sido o relacionamento com o Pete Davis O livro chama No One Asked For This, que é Ninguém perguntou por isso. Cata um trecho do livro aqui que eu vou ler para você. Abre aspas. Anteriormente as ameaças de Pete dizendo que se machucaria ou que poderia tirar a própria vida, essas ameaças surgiam do nada. Situações que iam do 0 a 100. Muito rápido, com um senso de urgência enorme, como se fosse o último minuto de um escape room essas salas que você vai lá para desvendar o segredo e tem um tempo. Enfim, com a diferença que eu, a Cassie, sou a única pessoa com ele na sala e todas as pistas são truques. A capa do livro também já diz muita coisa, né? Que ela é levando uma flechada no coração. Não acho que foi de cupida essa flechada não. Você entende agora por que a pobre da Catsy tava com medo de terminar? Vai que o homem realmente faz alguma coisa? Porque se ameaçou, sei lá, vai que ele faz. E a Cats falou que assim, por mais que o Pete voltasse a um estado normal, né? Recuperasse, voltasse pro eixo, para ela era exaustivo emocionalmente de se recuperar de tudo aquilo que ela vivia com ele todos esses abusos psicológicos então ela só dava conta disso tipo assim, ficar na dela quietinha recuperando as energias deve ser cansativo lidar com uma pessoa assim né meus amores? deve ser muito cansativo como a gente sabe, chegou uma hora que eles terminaram só que ela sofreu muito com esse término não necessariamente só por causa dele mas é porque ela foi muito assediada nas redes sociais sabe por quem? pelos fãs da Ariana Grande como eu falei eles terminaram, certo? Certo. Dias depois, a Caddy foi lá e ligou para o Pete Davidson, e o que ela ouviu foi o seguinte, abre aspas, dias depois, ele me disse que agora estava mais feliz do que nunca, e que queria seguir cada um no seu caminho. Não era o que eu esperava, mas também não fiquei surpresa, falei que o amava enquanto minhas lágrimas escorriam. E ele desligou o telefone rapidamente, fecha aspas, e pior viu bicha, praticamente um dia depois, o Pete Davis estava com uma nova namorada, e se é que você me entende, a Keds descobriu isso quando ela abriu uma foto no Instagram, e viu que ele estava com ninguém menos que... Ariana Grande. Não somente o Pete já tinha coberto uma tatuagem que ele fez em homenagem à Kate, que era o nome dela no dedo anelar, ele cobriu apenas com linha preta. Tinha outra tatuagem que ele tinha feito para ela também, que era o emoji preferido da Kate. Essa ele também trocou o emoji favorito da nova namorada. Apesar da rapidez do tempo. Da humilhação, porque a bicha foi trocada assim, né? E também, pelo assédio que ela recebeu dos fãs da Ariana Grande, ela deixou uma dedicatória no final do livro para o Pete Davidson, dizendo o seguinte, Pete, eu te amo. Obrigado por ser tão encorajador quando você não precisava ser. Sua bravura me inspira e sua amizade significa muito para mim. Quer não tô te entendendo, você tá perdida no personagem. A confirmação de Petiana, o chip da Ariana com o Pete Davidson, veio pelo Instagram, em que eles tiraram fotinha juntinho aqui, ó, de vestes de Harry Potter, de Hogwarts. Ele, da Grifinória e a Ariana, não dá pra ver. mais engraçado nessa história é que o Pete e a Ariana tinham ido pro parque do Harry Potter. Sabe quem teve um primeiro encontro, assim, de casal real oficial nesse mesmo parque? O Pete e a Keddie. Sim, bicha. Ela achou que ela era especial e no final ele tava fazendo a mesma coisa com a Ariana Grande. E dizendo que nunca foi tão feliz na vida dele. A Keddie viveu uma mentira, né, coitada? Já que eu falei da Ariane e do Pete Davidson, vamos falar desse casal, né? Pois é. Olha. Petiana foi um furacão, eu nem sei se esse é o nome oficial do chip, mas eu achei legal, Petiana, uma coisa mais Petiana, né? Agora, Enzo e Valentina, eu queria te convidar para uma viagem no tempo, voltaremos a maio de 2018, em que Pete e Ariana, ambos com 24 anos, uma canceriana, um escorpiano, eles... Redefiniram as regras de emendar um namoro no outro. Por quê? O Pete tinha acabado de terminar com a Kedzie e se juntou com a Ariana. A Ariana tinha acabado de terminar com o Miller e juntou com o Pete. E eu posso resumir esse namoro como muita declaração de amor. Eles foram morar juntos em um apartamento em Nova York que a própria Ariana comprou sozinha. Depois de um mês, a bicha foi tão emocionada que até música pro Pete Davidson ela fez. A faixa se chama Pete Davidson e está no né o álbum da Ari. Na internet, ela até bateu boca. A menina falou assim: O Pete, menina, eu sei que você tá apaixonada, mas você tá sendo boba. Aí Ariana, na. Aí a outra foi lá e respondeu assim, se realmente não se importa, né Ariana? Aí a Ariana foi lá assim, olha, pra ser bem sincera, a verdade é que eu passei por muita coisa na vida. E a vida é muito curta pra ficar escondendo as coisas, etc e tal. Eu quero partir pro ataque, eu quero partir pra curtição. Então, Pete será. Pete, ela escreveu de cabeça pra baixo, por quê? Rainha consistente, estendendo o conceito da era até pra falar do macho no Twitter. Antes de eu fazer uma tour rápida por esse apartamento de Nova York, que custou 16 milhões de dólares, eu falo que a Ariana é tão emocionada, talvez seja por isso, e aí eu vou jogar aqui no ar, tá? Que a menina perguntou assim, qual o tamanho do pit? Aí a menina logo emendou assim, oh não, assim, no sentido da interlude. Da música, né? Não em você sabe o que? Aí a Ariana respondeu assim: ah, sei lá, é umas 10 polegadas. 10 polegadas, meu Enzo, minha Valentina. Se a gente for converter, dá 25 centímetros. 25 centímetros. Aí a Ariana continua, né? Ai, não, ai, não é isso. Uma coisa mais Cat Valentine, né? Ela respondendo a menina. Eu quis dizer, tipo, ai, a música é, sei lá, um minuto. Um pouco mais de um minuto. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Uma berinjela grande demais é desconfortável, gente. Você não tem muito o que fazer com aquilo, não entra direito. Onde quer que você coloque? Eu acho super estimado, tá? Minha opinião, né? Tem quem goste. Não, é o meu caso. Isso é a tá muito confuso. Quem começou, ele vai ter que terminar. E mais, o casal dos emocionados, signo de água com signo de água, né? Escorpião e câncer. Nossa, combinação perigosa, que inclusive é o meu signo, escorpião e o meu ascendente, câncer. Mas enfim, os dois também adotaram um porco juntos. A Ariana falou assim: Ai, ah, eu queria muito um porquinho. Uma hora depois apareceu o porco na casa dela. E o nome do porco era Big Smalls. Eu vou ser bem sincero. Eu sempre quis ter um porquinho, viu? aí ah, eu acho muito fofo. Pasme, tá? Por quê? A paixão deles foi tão doida, mas tão doida que 24 dias após o anúncio público de que eles estavam namorando, eu falei: "Pasme". Então se se pasme agora, tá? 24 dias depois de confirmar um namoro. <risos> eu não sei de quem que surgiu essa ideia. Se ele deu o anel, foi ele que pediu em noivado? Caramba, ele queria muito superar a Katze, né? Chocado. Parênteses, eu amo essa era da Ariana: do moletom, do rabão de cavalo e da bota acima do joelho. E ela entregando todos esses looks com o pit deles. E o anel de noivado, meus amores, quem deu foi o Pete. Esse anel, essa bitela de anel, estava estimado em 100 mil dólares. É, Pete, você tem dinheiro, né? 100 mil dólares num anel parabéns, e aí ele também foi pro Instagram escuta, que aí ele foi falar assim lá na legenda sabe o que você tinha sonhado? ele falando do sonho dele, né? é bem melhor que o sonho, e uma foto dele da Ariana noivinhos, e a Ariana respondeu assim, muito melhor e o emoji de vento, eu amo os emojis de vento da Ariana, aí você fica pensando assim, gente, mas noivar com um mês não é muito rápido não? pra Ariana não Ariana Grande era fã número 1 um do Pete Davidson, por quê? Dois anos antes, quando ela conheceu ele, ela admitiu que sabia que ia se casar com o Pete Davidson depois que eles se conheceram nos bastidores do Saturday Night Live. Isso ela falou em entrevista. Obsessiva, né? Agora eu fiquei com medo. Pra quem já repetiu o negócio do mesmo parque que foi com a Izzy e aí foi com a Atual, ele aparecer na Montanha Russa com a Ariana Grande e a primeira foto da Kika e do Pete Davidson junto, também sei, na Montanha Russa? Bicha, ô Kika, Kika, ei, você tá precisando de uma injeção de autoestima? Eu te dou. Eu não mexe que se homem, não, Kika. Olha aí, ele reciclando os romantismos. Mulher, você é melhor que isso, tá? Você é fucking kikadarsha. Você deu respeito? Você tá andando muito com a Chloe. Não esqueci do apartamento, não. Vamos para o apartamento. É porque são muitos parênteses. Eu tô muito empolgado com esse vídeo. São 16 milhões de dólares esse apartamento. 370 metros quadrados. 5 quartos. 4 banheiros. E uma vista privilegiada de Nova York. No condomínio tem bar, academia, spa, piscina e uma sala de cinema IMAX para 12 pessoas. A fachada do prédio, rico. Parece esses prédios do The Sims, sabe? Porque ele é bem modernoso. Aqui não é a foto real não, tá? É uma foto renderizada. Computação gráfica. Aqui são as fotos oficiais do apartamento que eu tirei do anúncio de venda. Eu amei. Uma ilha muito chiquezona Toda modernosa O apartamento tem umas curvas Vidros a perder de vista Realmente deve ser uma vista muito bonita de Nova York né? E essa sala, gente, gigantesca Uma piscina Nossa, o apartamento é todo Nossa, ele é todo muito moderno Talvez eu esteja tentado Deus queira, né? Que eu chegue nesse patamar 16 milhões de dólares Num apartamento em Nova York A Girl Can Dream e assim, enquanto a Ari tava lá toda empolgada na época Até colocou na história assim O Bob Esponja com um lencinho Um Cheetos e uma moedinha Ela escreveu assim A gente, do no nosso apartamento Que é sem nenhum móvel Uma caixinha de som E vinho tinto pra gente beber <risos> Não é só ela que é comediante, tá? O Pete Davidson, você se sabe, né? Ele é o comediante de verdade Ele ganha vida com isso e aí, sobre a Ariana pagar o apartamento sozinha, a piadoca que o Pete fez foi o seguinte: ela fica tipo, ah, essa é a nossa casa e eu, você é muito legal por falar assim, obrigado por me deixar ficar aqui. Aí ela fica, vamos nos casar, a gente vai se casar. E eu, tipo, eu, Pete Davidson, eu sei, muito obrigado por me deixar morar nesse apartamento. Ou seja, eles estavam noivo. Eles iam se casar e ele tava preocupado, era em dizer que tava ficando num apartamento de graça. Ai Pete, tumor e piadas, né? Entendo. Foi tão conturrabado esse namoro tão rápido, né? Que até rumores de gravidez, Dona Ariana Grande teve que responder na época. Porque a menina colocou assim. Ariana Grande is pregnant. Ariana Grande tá grávida. E a menina Ariana Grande assim, né? A Ariana falou: Nossa, esse vai ser meu mood pelos próximos muitos anos, até que eu esteja realmente pronta para ser mãe. Hashtag Fertile Queen, que quer dizer o quê? Rainha da fertilidade. E quando eu digo que esse casal é emocionado, são várias camadas de casal emocionado, porque eu preciso falar também. Das tatuagens que eles fizeram em homenagem um ao outro, tá? Pete Davidson colocou aqui no dedo a G. Ariana Grande aí, tá? As iniciais da Canceriana Pequena. Teve também a mascarinha de Dangerous Woman. Que é aquele de coelhinho preto e tal. Uma coisa mais dominatrix. O Pete tatuou também, tá? Outra coisa que o Pete tatuou, o porco. Pig e ele ainda colocou lá, Pig Smalls. E se alguém me disser que essa é a assinatura da Ariana, eu não vou me surpreender não, viu? Teve também um Always, que é com a caligrafia da Ariana Grande, e também é uma referência a Harry Potter, porque os dois são fanzocas. E na costela, ele também escreveu Grande, Grande. Literalmente Grande, de todo tamanho que Grande. Se ele cobriu essa tatuagem, não sabemos. Os dois também têm tatuagem na nuca, combinandinho. Tá escrito aqui, ó, Mil Tendresse, usando aqui todo o francês que eu não tenho. E essa frase se traduz em Mil Ternuras. Veio de Bonequinha de Luxo, um filme muito querido por nossa querida Ariana Grande. Gostei da referência. Mas assim, né, eu não tô contando spoiler não, a gente sabe que eles terminaram, né? A Ariana já casou, já tá em outra. Outro macho que ela tá lá, obcecada. Mas o Pete cobriu essa tatuagem. E sabe com o que, que ele cobriu essa tatuagem? Ele escreveu Cursed por cima com a letra horrorosa. Isso, traduzindo pro português, significa amaldiçoado. Nossa, Pete! Outra tatuagem que eles tinham juntos com o Benandinho é uma tatuagem aqui, ó. H2GKMO. Que honest to God, not me out. Isso é uma expressão do inglês que poderia se traduzir como Jesus me arrebata. Sabe quando as coisas estão difíceis demais? Você fica, nossa senhora, pode ser nossa senhora também, né? Aí eles falam assim: honest to God, not me out. Eu precisei pesquisar porque nem eu sabia o que, que era isso. Mas os dois fizeram tatuagem disso. Dona Ariana não fica para trás. não a emocionada também fez tatuagem, tá? Eles são Reborn, que é renascido. Depois ela cobriu com raminho aqui de planta. Beleza. Ela também escreveu Peach em letra cursiva no dedo anelar. Mesmo tipo de tatuagem que ele fez pra isso. Hoje em dia ela já cobriu, tá? Colocou um coraçãozinho preto. Ó, oh, acrescente aí mais uma camada de emocionada. Ela tatuou 84 e 18 final do meu celular também, mas não é por causa disso. 8418 era o distintivo que o pai do Pete usava. E ele também tem essa tatuagem, o 8418 no antebraço. Hoje em dia ela mudou essa tatuagem, tá? Essa tatuagem é por causa do cachorro do Mac Miller. Nossa, Ariana, que confusão com essa tatuagem que você tá arrumando, minha filha. Não acabou não, tá? Sabe o always os para sempre que o Pete Davidson tinha nas costas, ela tatuou aqui, ó, debaixo do peito. E aí, olha o truque que essa menina deu. Durante a turnê de Thank You Next, ela colocou assim... Não estou cobrindo a tatuagem, estou apenas evoluindo. Aí ela colocou um ramo gigante de planta assim. Eu não sei se ela, de fato, cobriu a tatuagem e colocou um sombreado por cima dessas plantas, porque parece que já está tatuado. E aí é só uma plantucha assim. E que tatuagem feia, viu? Eu não gostei nem do Walls, ficou deste tamanho, e nem dessa planta. Esse roteiro foi feito junto com a Gabi, tá? E aí a Gabi colocou uma curiosidade aqui sobre as tatuagens do Pete, que às vezes ele precisava passar horas na maquiagem. Porque ele é comediante, né? para cobrir as mais de 100 tatuagens que ele tinha feito. Tirando tanto de tatuagens de ex, isso também foi um motivo para ele querer remover algumas tatuagens. Lembrando que o processo para remover tatuagem é demorado. Leva, sei lá, uns dois anos. Que trabalheira, né? Mas pelo visto, assim, emocionado o pit é. Se arrepender, deixa para depois. Olha onde a gente já tá. Um mês, noivaram. Tatuagem. Moraram junto. Tiveram porco. Quatro meses de noivado. Isso quebra-cabeça, Tá muito confuso. Terminou Quem o começou noivado. começou ele, vai ter que terminar. É, terminou. Em outubro de 2018, perto do meu aniversário, olha só em arena, obrigado pelo presente, tô agradecendo hoje Uma fonte próxima deles disse a US Weekly que o namoro terminou porque, abre aspas, eles perceberam que tudo aconteceu muito rápido e cedo demais Ó, oh. Nossa, você acha? Tinha percebido não. Conteiro aqui eu não tinha percebido. Que bom que essa fonte falou uma coisa que não é óbvia. Eu amo o trabalho que as fontes fazem para os noticiários. Sou maior fã das fontes. Em defesa de Ariana Grande, eu preciso dizer que a situação dela não estava fácil. A bicha estava bem gatilhada porque não sei se você se lembra, mas ela ainda estava se recuperando do incidente de Manchester que teve vítimas fatais em um show dela não somente um mês antes de terminar o noivado com o Pete ela ficou sabendo da morte do Mac Miller, que era o ex-namorado dela antes do Pete Davidson, que barra né? muita gente diz que ela ficou muito abalada, que isso teria sido o motivo para ela terminar eu só sei que ela resolveu se afastar do Instagram sobre a seguinte justificativa abre aspas é hora de dizer tchau de novo para a internet só um pouquinho é difícil não ler notícias sobre coisas que eu estou tentando evitar aí pesado né? aí beleza terminaram acabou ali não você trate de deixar um like de se inscrever nesse canal e mandar para seus colegas também mas aí eles terminaram e teve barra teve barraco porque o Pete Davidson fez piadinha do término de noivado deles no SNL numa divulgação do SNL caso você não saiba o SNL é tipo o Zorra Total lá dos Estados Unidos aí a Ariana foi lá pro o Twitter falou o seguinte para alguém que diz que não gosta da relevância que odeia a relevância essa coisa de fama etc você realmente ama ficar se pendurando nisso né Pete Davidson isso foi em novembro o término ainda tava ali fresco primeiro de novembro Ariana Grande não deixa barato né e pior a canceriana pequena Andy cheideira lançou thank you next a faixa a música 30 minutos antes da estreia do Pete Davidson no SNL era um retorno de temporada a Ariana não joga baixo, não, viu? Claro, né? A música chama Thank You Next. Próximo, muito obrigada. E aí ela colocou assim: Por mais que eu tenha quase me casado, pelo Pitch eu sou muito grata. Tem um duplo sentido aí. Se você souber, pode colocar aqui nos comentários, por favor. Vamos quitar essa fofoca. E aí o bostão do Pete Davidson voltou Dizendo o seguinte abre aspas, Eu sei que alguns de vocês são curiosos Sobre a separação lá no SNL Que ele falou isso Mas a verdade é que não é da conta de ninguém Às vezes as coisas simplesmente não funcionam E tá tudo bem Ela é uma pessoa maravilhosa e forte E eu sinceramente desejo a ela Toda a felicidade do mundo Disse o Gasparzinho Pete Davidson a Ariana deixou barato? Não Mas dessa vez ela voltou com um shade do bem não sei se existe shade do bem não Mas eu quero falar me deixa, tá? Me deixa eu expressar o jeito que eu quiser aqui. Ela lançou o clipe de Thank You Next. E aí, lá no clipe, ela imita um monte de filme, né? Nos anos 2000. Aí ela pega o Burn Book. O livro lá que as meninas malvadas usam no filme. Aí ela escreveu umas coisas do tipo... Abre aspas. Desculpa, eu melei tudo. Provavelmente porque foi ela que terminou com ele. Te amo para sempre. Amigos para sempre. E... Enorme! Falando do berinjelão do Pete. Foi numa pegada mais amigável, né? Eu senti. Não acho que tinha cheio de, não. Por isso que é cheio de do bem. Tipo, uma provocadinha. Por isso que eu falei que é cheio de do bem. Isso foi em novembro. Só que o Pete Davidson sofreu muito com a sede dos fãs da Ariana e a coisa ficou pesada. Aí o que, que ele fez? Foi lá e deletou o Instagram. Ele já tinha exposto os haters, que eram os fãs da Ariana, que tinha ido lá xingar ele. E antes dele deletar o um Instagram, ele deixou uma mensagem um tanto quanto preocupante. Que foi o seguinte. Eu não quero mais estar na Terra. E continuou. Estou fazendo o meu melhor para ficar aqui. Mas na verdade, não sei quanto mais posso durar. Tudo o que eu sempre tentei fazer foi ajudar as pessoas. A Ariana foi lá, pra frente do apartamento dele. Falou que ela não ia sair de lá. Por mais que ela não fosse necessariamente a primeira pessoa a quem ele ia recorrer, ela ia estar tá lá. Um monte de gente se mobilizou. Mas que Gun Kelly pegou o avião para ver o amigo. E no final deu tudo certo. Eles terminaram. estavam amigos. Beleza. Ele se recuperou da cabeça. Nem né? a cabeça dele voltou pro lugar. E logo depois do fim de um noivado com a Ariana Grande... Você já viu Anjos da Noite? Anjos da Noite é um filme, assim, eu já diria que é antigo. Lá dos anos 2000, acho que é. Início dos anos 2000, não sei. Eu era pequeno, não lembro exatamente quando foi, não. Eu vou resumir, tá? Tem uma mulher, ela é caçadora de monstros. Essa mulher é interpretada pela Kate Beckinsale. E aí eu fico pensando assim, Kate, você saiu do papel... Porque ela começou a namorar o Pete Davidson A caçadora de monstros Assim, o namoro deles foi bem breve Começou em fevereiro de 2019 Ali, rapidinho Coisa de três meses Já acabou Mas assim, foi um terno amigável Por que, que eu trouxe a Kate Sale aqui? Gente, essa mulher é bonita demais Ele sabe da Ariana Grande para Kate Sale. Esse quebra-cabeça, tá muito confuso Como? Margaret Qualley foi a próxima Qualley não da margarina, não. Ela é... Qualey? Cu-cu... <risos> Q-U-A-L-L-E-Y Isso a gente já vai pular pra agosto de 2019, tá? Ela é atriz. Ela fez Made na Netflix. Fez... Era uma vez em Hollywood. E aí eles foram vistos em Veneza. E dessa vez ele foi fazer uma pegação na Itália. Aí Veneza é muito bonito. Já fui lá. Tô dando aqui o meu close. Aí eles foram vistos lá, caminhando de mãos dadas. Ficaram juntos por coisa de dois meses. E terminou amigável também. Nada a ver. Eu acho que a pessoa com que ele mais combinou foi a Ariana. Porque assim, o Gasparzinho é difícil combinar com alguém, né? Mas a Ariana, como ela é tão she's so crazy, combinou com ele. Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margareth Qualley. Ele apareceu com a Kaya Gerber. Ela é modelo. Filha de ninguém menos que a Cindy Crawford. a modelo também. Como? Por quê? O que, que essas mulheres vêem nele? Me explica o que, que essas mulheres vêem nele. Não é possível que isso é a única justificativa, não. E nem o carisma. Porque eu acho que carisma ali não tem muito. tô sendo muito salgado? É o meu jeitinho. Pete estava com a Margaret Cole em agosto, mês 8. Outubro, mês 10, ele já estava com a Kaia Gerber. Que Tinder é esse que ele está usando? Eu quero saber. Enfim, não preciso mais. Joguei. Mas aí, novidade? Não terminou cedo também porque em janeiro de 2020 uma fonte revelou que o relacionamento deles esfriou porque o Pete estava priorizando a saúde mental eu já falei sobre o que eu penso de fontes né que dizem aos noticiários etc agora eu vou te jogar a informação dos bastidores e sim eu estava lá para saber dessa vez teve uma diferença bem grande viu Enzo Valentina e eu não tô falando da berinjela do Pete, não a diferença foi que a Cindy Crawford e o pai da Caio Gerber que eu não sei o nome eles interferiram nesse relacionamento Por quê? eles querem o um melhor para filha né sabendo do passado problemático do Pete Davidson e também como ele tem uns probleminha de saúde mental, eles resolveram interferir. Porque os pais, abre aspas, sabem o quão problemático o Pete Davidson é e como é a luta dele com a própria saúde mental. E quando os pais da sua namorada vêm intervir no seu relacionamento, bicha se liguem! Se liguem! E aí, depois de um monte de mulheres A, ah, ah, ah, ah, ah, chegou quem? Que cadacha veio aí com Pete Davidson. <risos> Por quê? Para quê? Como? Quando? A história deles começou lá em 2019. Por quê? Num jantar bem aleatório, comemorando o aniversário do Kid Cudi, estava lá na mesa. Kanye do oeste apenas hoje em dia conhecido como Ye, Timothée Chalamet ou sem Sal. E Pete Davidson. Sim, o Pete Davis estava nessa mesa com o ex de Kika O climão aí, ó, se formando. Assim, né? É um rolê muito aleatório. Quem pagou a conta foi o Pete Davis. Esse menino é dinheiroado né? E ele falou na época que Kanye e Kim eram o um casal mais fofo de todos os tempos. Olho. Parênteses, tá? Outro parênteses que esse vídeo eu tô que tô. Pete Davidson já falou abertamente que ele tem transtorno borderline e ele também já ameaçou lá de tirar a própria vida, de se machucar e etc. Quando a namorada ameaçou que ia terminar. E aí eu fico pensando assim: será que é assim que a Kika quer virar a página? Porque a gente sabe que o Kanye do Oeste é bipolar. Já fiz vídeo falando disso aqui, inclusive. Se você quiser ir lá ver um barraco, mas um barraco, vale a pena ver de novo. Kika trocando o sujo pelo mal lavado? Se liga, hein? Mas assim, né? Fontes afirmam. Ai, oh, que ódio. Essas fontes afirmam que depois da Kika ter passado por esse período sombrio, né? A discussão do divórcio com o Kanye do Oeste, o Pitch é tudo que ela precisa nesse momento. Uma pessoa leve, que faz ela rir. Leve, entre muitas aspas outro parênteses de coincidências é que na época que a Ariana lançou Pete Davidson a música a Kika postou uma foto com uma legenda tirada da música Pete Davidson e essa música é muito fofinha viu não tem nada a ver com Pete Davidson. Olha como que as coisas do passado se encaixa no presente de um jeito muito doido já teve até briga da Ariana Grande com cani do oeste mas aí corta para 21 tá não vou colocar mais tanto parênteses, não. A primeira vez que eles foram isso juntos de verdade, que o povo teve um vislumbre desse casal, foi no SNL. Que inclusive eu fiz vídeo aqui comentando, se você quiser lá ver, tá muito bom. A Kika participou do SNL, ela foi anfitriã. Isso quer dizer que ela participou de vários esquetes atuando, fazendo comédia. Um dos esquetes ela fez com o Pete Davidson, eles eram um casal. Aladdin e Jasmine. Fez piadoca sobre o tamanho da raba da Kika e no final eles soltam um selinho. Nessa época eu nem me surpreendi, não, porque eu falei assim: nossa, que aleatório, né? Que fofinho. Tipo, nossa, a Kika entrou mesmo no personagem, <risos> dando beijinho no Pete Davidson. Nem passou pela minha cabeça, nem pela minha provavelmente nem pela sua, que eles seriam um casal. Muito improvável. Esse beijo deles era inusitado, inofensivo. Quanto que a gente ia pensar que eles iam virar um casal? Até que veio a foto lá na montanha russa. Que eu te falei que ele fez com a Ariana grande, ele agora fez com a Kika Dasha. Os dois estavam segurando a mão. Aí você pensa assim, ah não, beleza, é montanha russa, né? Muitas emoções aqui que eu precisava de um apoio emocional. Nossa, toda hora eu tô fazendo isso aqui, né? Não é a berinjela do Pit que eu tô me referindo nesse caso, não. Só que. Tem um porém, ela também estava acompanhada de Travis e Courtney, que são um casal. Um casal inusitado também, ou seja, Travis e Courtney, e Kika e Pete, rolê de casal, né meus amores? Aí depois teve um jantar de Kika e Pete em Staten Island, que é onde o Pete nasceu. Uma fonte disse que o Pete tinha planejado um jantar reservado, um jantar bem discreto, no telhado de um prédio. Só ele e a Kika. O TMZ falou até que, pra não levantar muitas suspeitas, eles entraram pela porta dos fundos. E esse jantar foi quase que uma semana depois do rolê da montanha-russa. Hum... Depois eles tiveram outro date, dessa vez com amigos em comum, também em Nova York, mais especificamente no Zero Bond, que é um clube só para pessoas a ah, a ah, a ah, a ah, ah. tops dos tops. Mas não teve foto deles dois juntos, não, tá? Os paparazzi não tiveram acesso. No dia 5 de novembro, agora, recentemente, veio um follow do Kanye a Kika Dasha. se você for olhar nas pessoas que o Kanye segue, tá todo mundo com uma foto preta é um culto do Kanye West? Não sei mas a Kika não colocou preto na foto de perfil do Instagram dela blogueira, né? Ela não ia fazer tudo isso pelo ex, por mais que ele seja o pai dos filhos, essa é a minha suspeita pelo unfollow do Kanye, tá? que ele também não tá seguindo nenhuma das Kardashian mas aí, depois o Kanye do oeste foi dar uma entrevista, e aí ele falou assim essa é fazendo minha esposa dizer, eu me divorciei dele na TV porque eles só queriam tirar sarro. E eu nunca nem vi os papéis do divórcio. Nós nem somos divorciados. Isso pra mim não é uma piada, não. Meus filhos querem que seus pais fiquem juntos. Eu quero que fiquemos juntos. Quem diria, né? O Kanye desesperado pra voltar com a Kika Dasha. E assim, lembrando que ele tá falando que ele queria voltar com a Kika, mas vezes ou outras surgem uns boatos aí que ele tá namorando. Caso você não se lembre, vou deixar aqui um vídeo que eu fiz. Nossa, ou a linha que editorial desse canal tá tudo. Porque teve uma época que o Kanye, ao que tudo indica, estava namorando com a Irina Sheik. Eles tiveram um rolo, foram até para Paris. Aí eles ficaram lá na França, num hotel luxuoso, e tinha uma testemunha ocular, que disse que eles estavam extremamente felizes, alegres, caminhando pelo parque. Clima de romance, né? Mas esse rolo deles acabou, se é que teve alguma coisa mesmo, eu acho que teve. Dois meses depois já tinha acabado, mas nunca foi de fato confirmado. Teve um dia que foi o aniversário da Mama Chris. O Pete Davidson não foi fotografado lá nesse dia não. Mas aqui que tá lá cantando karaokê com uma voz ótima. E aí chega um momento que ela desiste e aí alguém com uma voz muito parecida com a do Pete Davidson fala lá no fundo. No! Olha aí o vídeo. Não. A mamacris é a escorpiana, tá? Depois veio óbvio o aniversário do Pete Davidson. Bicha. Aí dessa vez teve foto. Foto essa que tava todo mundo combinandinho com o pijama da Demi da kikadasha a marca de roupa dela. E quem tava também nessa foto sem o pijama era o Flavor Flav, um rapper. Sabe quem contratou essa presença? aqui cadastro diz que o Pete Davidson toda hora fala desse homem aí a Kika num gesto bem romântico foi e convidou o flavor para ir lá da presença nessa festa sabe onde foi essa festa na casa de Palm Springs da minha mãe Chris Jenner tudo indica que é coisa de casal isso aí né E aí depois veio flagra de mãos dadas foi uma coisa assim rápida mas teve de Kika e Pete Davidson. E pior, Kika estava usando um tênis que era da marca do Kanye West e seu ex-marido. São tantos detalhes, né? E a última coisa que se sabe até o momento desse vídeo é que Kika participou de um podcast. O podcast é da jornalista Barry Wise. E aí, a Kika, depois de responder, qual era o álbum preferido do Kanye West? Pra ela. Qual música da Taylor Swift que ela mais gostava? E a bicha foi diplomata. Librena nata. Aí depois a Barry wise perguntou assim: "Kika, qual é o seu participante do SNL favorito?" Escuta. "Who's é your favorite SNL cast member?" Oh, what a setup. What a setup, Barry. You know who it is. O Kanye já falou que é voltar, né? Todo dia praticamente ele aparece falando que quer voltar com a Kika de um jeito diferente. O bicho tá surtado. If the enemy can separate Kimye, there's going together a última vez que eu vi, ele foi pro palco num show e falando assim: "Baby, run back to me." Que é tipo assim: nossa, meu amor, vem correndo atrás de mim." E aí ele termina essa música cantando specifically Kimberly Especificamente, Kika. Baby, right back, oh, Kani, é quando perde que você dá valor? Bosta! Mas assim, gente... Eu não sei, sabe? Eu tô muito encucado. E aí eu vou divulgar aqui com você as minhas teorias. Que eu ainda não sei se esse namoro da Kika e do Pete Davidson é real. Porque assim, por mais que a Kika não tenha falado especificamente, todo mundo tá falando disso. Ou seja, a gênia do marketing tá fazendo com que todo mundo fale dela sem ela dar uma palhinha sobre o assunto. Outro motivo disso ser fake é, será que a Kika tá seguindo a fórmula da Courtney que namorou um cara um tanto quanto inusitado que ninguém imaginava e a bicha deu uma levantada viu no marketing vai vendo Kika tem lançado várias coisas a foto de adversário do Pit Davidson ela tava divulgando ali uma publi velada das roupas dela porque tava a mãe a Kika e o Pit Davidson usando a mesma coisa esse namoro traz visibilidade visibilidade significa mais chances de divulgar e vender as minhas coisas empreendedora, mercenária, a mente da gavião do marketing. Sem se contar que aqui que tá numa nova era. Não só ela tá com essas roupas da balenciaga que é umas roupa colada com bota de bico fino não. Ela terminou um casamento. Ela quer que o povo entenda que ela está numa nova era. E o Pete na vida de Kika, acrescenta um contraste muito grande, né? Se colocar Pete Davidson e Kanye do Oeste um do lado do outro, olha o contraste. Olha o contraste, Kika. A senhora é muito esperta. Então, ela está mandando pra gente uma nova imagem. A nova era de Kika Dasha. E claro, né? O Pete também pode ser o atual pra Kika esquecer do ex. Sim. E também... Outra teoria que eu tenho aqui pra mim, é que isso serve pra dissipar um pouco da atenção negativa por causa da tragédia do show do Travis Scott, que também recaiu sobre a Kylie. E, meus amores, não vamos esquecer que tem reality novo delas chegando. Diz que um dos jantares que eles tiveram juntos tinha câmera de gravação. Por isso que eu acho que eu fico bem balançado. Eu acho que tem muito golpe de marketing aí. Outro motivo é que até o Machine Gun Kelly, que é amigo do Pete Davidson há muito tempo, olha o que, que ele falou. E o povo lá nos comentários falando assim, é porque é falso, por isso que ele não quis falar. A outra falou assim, beleza, mas ninguém esqueceu do show do Travis lá, com todos os desastres. O povo tá achando que isso é cortina de fumaça. E assim... Apesar do Pete ter namorado um monte de mulher belíssima e tal, nenhuma delas era parecida com a Kika Darsha também. E do lado da Kim também, porque de todos os namorados que elas tiveram, Pete Davidson não é cantor. Não é jogador de basquete. Não faz parte de, assim, nenhum alto escalão de famosos. Pelo menos até agora. Claramente, o que faz o Pete conquistar essas mulheres é duas coisas: ou é o carisma. Ou, uma vez, um perfil de fã da Ariana Grande postou uma foto do Pete com a seguinte legenda. Pete Davidson, atual namorado de Ariana Grande, alega ser viciado em provocar alto prazer e que a sua berinjela tem 25 centímetros. Já falei o que eu acho desse tamanho. E aí o que pegou mesmo foi porque a Ariana comentou nesse post com um emoji de anjinho e um emoji assim, ó. suspeito além da ariana ter falado 10 polegadas o Pete declarou que só usa cuecas G apesar do seu tamanho cm m de magrelo mais uma vez será que é porque o David dele é muito grande e não cabe na cueca detalhe que o danadinho do Pete dele agora tá fazendo campanha para Calvin Klein com o Machine Gun Kelly suspeito não Tendo novos contratos, agora que ele tá namorando com a Kika Darsha. Se, Se liga, que... hein? Por um lado, o Pete Davis é conhecido pelos relacionamentos muito breves. Deixa um like aí, por favor. Do outro Kika Darsha que acabou de romper um casamento desde 2014, que ela tava casada com o Kanye. E ela ainda teve quatro filhos com o um macho. Esse relacionamento deles ou pode durar três meses, ou pode durar três anos. Assim, eu vou ter que te perguntar. Você acha que é o quê? Amor de verdade? Ou... Ou é amor de picarisma? Hã? Estou esperando a sua resposta aí nos comentários. E você também. Estou esperando você e sua resposta aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu amei. Estou empolgado. Gravei uma hora e meia de vídeo, praticamente. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Viu, neném?